Hoje, a gente vai falar sobre as nossas 10 músicas mais nostálgicas ever. que é que as mais lindas do mundo. Tudo bem com vocês? Eu sou Otávio Seiji. E eu, a Manuela Daria E vocês estão, e estão aqui no, no Leiton 18. 18. Hoje, a gente decidiu trazer pra vocês mais um quadro de músicas. Afinal de contas, o nosso último quadro de músicas foi muito interessante com as minhas 10 músicas favoritas. Então, eu decidi juntar a minha irmã aqui pra gente falar sobre as nossas 10 músicas mais nostálgicas de todos os tempos. Exatamente, porque a gente, às vezes, não tem uma playlist no celular. Porque a gente precisa de espaço pra outras coisas, Exato. tipo nudes. Ele... ele <risos> deve ser ele, porque eu não sei. Então a gente tem uma playlist da nossa vida, assim. Mais nostálgicas ever, então. E pra não ficar muito comprida, a gente decidiu dividir. Pegar dez músicas, mas pegar cinco músicas minhas e cinco músicas dela. E a gente vai misturar. Mas acaba que assim, quando ele era uma criança velha... Eu era muito nova, então é, as músicas que ele escutava, eu também escutava, então vai dar um pouco... É, pra quem chegou aqui de gaiato no navio, eu tenho mais idade que a Manu. E se vocês querem saber a minha idade, então vão no vídeo em que eu falo sobre os 50 fatos sobre mim. Ou se vocês então... querem saber a minha idade, vão no Wikipedia. É, é, que ela... é Tonta. Ou então vocês vão até o vídeo que a gente tá respondendo os fãs, que ela também fala a idade dela lá. Bom, então... Bora Então, a minha primeira música mais nostálgica de todas é Puss Get dolls. I hate this part. Longer, we finger, a, I... a segunda música é Don't Forget the Demi Lovato. <música> Eu acho que a nossa playlist vai ficar um pouco dramática A gente era umas jovens, crianças, adolescentes, muito sofredoras, gente, sabe? era um período emo, parecido. né? Da vida Então eu tinha franja, cabelão comprido então, Não assim... gostava de ninguém Mas fingia que tava sofrendo nas músicas, <risos> bem atriz da Globo, assim, <risos> É a vida! E lógico, como todo Lovatic, que tem que ter Demi Ai, eu não sei se vocês sabem, mas é Estou no lado. E a terceira música é Broken Strings, do James Morrison. É Fitch, Nelly Furtado. Eu não vou muito com a cara dela, mas nessa música ela meio que ajudou, né? Essa é uma música, assim, ó, de época do término de um dos meus primeiros relacionamentos, gente. Ela marcou muito essa música. música né? Eu é era bem posta. criança, assim, ó, mas essa música só me faz lembrar uma coisa: Big Brother. <risos> gente, eu lembro até hoje que tinha um casal Uau! no Big Brother. Toda vez que esse casal vocês colocaram essa maior música. É coisa de globo, né, gente? Toda vez que eu um casal, tem que ter uma música maldita que entra na cabeça. Nossa, gente, eu queria ser bem triste. Isso tem uma história triste, mas tudo que vem na minha cabeça é Big Brother. <risos> Não, Diz... eu atrapalhei você, desculpa. A sereia da Cinderela que tava tá cantando. A quarta música é Sererão, da Disney, que pegaram todos os artistas das Disney. Pegaram Já, tipo, todos os artistas da Disney. Na minha época, assim, tipo, que eu era um de... Enfiaram uma música só e eu fiquei tipo. Ah! Como é, tu, é tipo aquela música fiquei que tem o Michael feliz. Jackson, sabe? Que pegaram todos os artistas do mundo e botaram pra cantar, só que ah, Só que eles só tá mundo Disney. Yes. Fiquei bem feliz assim. Mundo, uma das músicas mais animadinhas eu acho que da playlist que eu escolhi e é uma música que me lembra muito mesmo a minha época de cabelão franja na cara tipo vestido preto essas coisas todas então a música de número 5 é right things not tragedy de panic at the disco <música> Agora uma bem triste, assim ó Manda pra todos o crush A Manda música pra... de número 6 É When You Look Me In The Eyes Jonathan Brothers Música Música de número 7 é a música de uma moça maravilhinda, eu gosto muito dela também, acho ela muito estilo, ela tem os cabelos muito fodas e ela me persegue ao longo dos anos porque ela sempre canta alguma coisa que fala algo da minha vida. Então a música de número 7 é da Pink, who knew? A número oito é a mais animada da minha playlist. É, Busca hush, hush, hush, hush. There way, I get the final You be strong. Número 9 A minha música de número 9 é uma música assim, ó Que ao mesmo tempo que ela é uma música abençoada na minha vida Ela é uma música amaldiçoada na minha vida Vou explicar por quê Todas as vezes que eu mandei essa música pra uma pessoa que eu gostei A gente terminou o relacionamento uma semana depois, assim, ó então não manda essa música pra quem você gostou Mas ao mesmo tempo é uma música que me toca muito o coração Porque eu acho é muito bonita Então a música de número 9 é Gotta Find You Do Joe Jonas Com a queridíssima Demi Lovato Em Camp Rock E a número 10 tinha que ter pelo menos uma nacional, né? Mas é que assim, gente, foi muito difícil fazer essa seleção. Por quê? A gente tentou pegar as músicas que mais tocavam o coraçãozinho ou que traziam alguma história e pra conseguir cinco músicas de cada um pra formar 10. Até porque, tipo, olha quantas hum. músicas não passam pela nossa vida, né? Tipo... Eu bato fóspede. Então, vamos lá. Número 10, NX 0 Cedo ou Tarde. Cedo ou tarde, a gente Certeza numa bem melhor Sei que quando canto você E essas foram as nossas 10 músicas mais nostálgicas de todos os tempos eu realmente espero que vocês tenham gostado Se vocês aí do outro lado se encaixaram em algumas dessas músicas Se vocês lembram de alguma dessas músicas Ou se alguma dessas músicas tem alguma história ou significado na sua vida Não esquece de contar pra gente aqui nos comentários Porque a gente adora saber um pouquinho da vida de vocês também É isso aí, se você gostou, deixe o seu joinha aqui embaixo Se inscreve no canal, deixe seu um comentário Vai nas nossas redes sociais Não entra... se esquece, é muito importante Nas nossas redes sociais Entre na fanpage do canal, curte lá também Que tá sempre com as novas rolando Tá bom, galera? E se você é um Pokémonster aí de plantão, não se esquece de entrar no grupo. Tem aqui embaixo na descrição do vídeo o grupo fechado dos Pokémonsters É isso aí. Até a próxima aí, e falou! falou.